E aí pessoal beleza aqui Fernando brasileiro e hoje vou trazer para vocês aqui um daqueles que é o... E aí pessoal beleza aqui Fernando brasileiro e hoje vou trazer para vocês aqui um daqueles clássicos absolutos do Mega Drive. Sim, Altered Beast. Eu não, nunca joguei esses, vocês acreditam? Eu nunca vi eu, eu, como é que, é que é a moral desse, desse jogo. Beach, é um beat up. Baseado em monstros e tudo mais. Ele tem uma etapa que se transforma em monstro. Não sei como é que é. Porque eu nunca joguei. Opa, temos o um botão de pulo. Olha ali a rasteira. A jogabilidade achei meio estranha Ai, ai, ai Tipo, alguns comandos O jeito que ele bate Aí Ah, vem Power up Acho que Foi power up Olha ali, rapaz Meteor de pegas Ah, rapaz é meio estranho, né mas Tem uns jogadores Ah, volta, volta Não, ela tá fugindo. Fujam, estão agarrando. Toma! Aqui, ah, quando eu mato os lobinhos eu ganho uns power-up louco. Nossa, tá ficando meio, meio graciano e barbosa aqui o, o bonequinho. Ah, ele não corre, né? Só essa rasteira. Essa rasteira baixa dele aqui. A rasteira baixa é bom, né? Rasteira aérea não deve existir. Ah caramba! Estou apanhando demais. Eu tenho, que, eu, tenho que ah. eu tenho que matar os lobos. Eles que é bom. Yeah. Aí, ah, né, rapaz? Agora virei agora vocês estão ralando na minha. Agora virei bestão. Ah, agora sim, rapaz. Aqui ó, meteu a hora de pegar Ah, moleque, agora virei bestão. Vocês estão ralando na minha. tenho que um ponto de vida, mas eu tô... virei bestão. Agora. Eita pomba. Ah, não dá. Tô só tomando não. Que que, que é, ô? Oh? Eita, pô. Agora, lasca. Que é isso? Ah, morri! Eita, pô. É, é difícil de isso, velho. Ah, meu Deus. de Levanta! Ah, morri de novo! Game over! Nossa, já game over! Ah, mas agora eu já entendi, rapaz! Tem que matar os lobinhos! Tem que matar os lobos pra, pra virar lobisomem! Ó, ele sai de dentro da... Da... Preda! Normal, até aí tudo normal! Tem um homem saindo de dentro da Preda! Ó! Nota. Aí rapaz, olha power-up. Tem que matar os lobinhos, rapaz. Esses zumbis aí estão só pra estrovar. Não nenhum... Tem alguma especial batendo os dois juntos? Não. Aí, cachorro! Ah, o cachorrinho. Cachorro vermelho não me deu nada! Nossa senhora! Soco bem dado! Aí vem! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem tranquilo! Ó. Power up! Ali, rapaz, quando a gente vier a Graciela Barbosa. Vem, vem, vem, vem, molinha, vem, molinha. Ah, rapaz, eles estão ralando meu, meu bestão. Agora vem bestão. Só vem, só vem. Ah, tem, tem um lugarzinho certo pra ficar aqui. Ó. Ó, aqui onde eu tô ainda. Vem, vem, vem tranquilo. Ah, rapaz, achei o canto certo. Vem tranquilo, vem suave. Vem, vem, vem, vem, vem. Ah, moleque. Gráficos e efeitos sonoros de alta qualidade, mas tudo bem. Aqui é Mega Drive, rapaz. Ih, rapaz, virou os Ordos. Tá puxando meu, meu poder monstro Guardeto, roubou meu poder monstro Eita, desci pro inferno Que que é isso rapaz? bem tá estranho ali, parece que tá ameaçando alguém Tá com meio cara de, de vampiro Olha ali Olha ali rapaz, parece um totodoy slime Ai que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que meleca é essa? Olha ali, rapaz, até, até a graminha que me matar. O que é isso, rapaz? Olha ali o jogo da cobrinha que me matar. Ah não, eu morri! Não, levanta, levanta! Essa cobra mordita! Eu quero pegar é os lobinhos cinza. Olha lá, vem sai pra lá rapaz, não tem poder, não virei monstro ainda. Sai! Sai! Sai que minha sunga ainda, ainda não tá tão apertada que virei monstro Ah! Demora muito a chutar! Virei, vem poder! Aí! Olha ali rapaz, virei vir. da grão. Não! Larga a cabeça! Larga a cabeça, Larga a cabeça! Toque do trovo! Eu sou horrível o um jogo de navezinha. Vai pra lá! Vem, vem! Vem tranquilo! Eu tô na última vida de novo! Caralho, Você sacudeu já, rapaz! Você tá doido para verir da grama? Ah, o que é o que eu deixei Ah, não, é jogo de uma vizinha. Não. Ah, caramba! Eu não, eu preciso destruir esses olhos. Eita pomo, game over de novo? Tá, vamos vamo tentar mais uma vez. Aqui não dá pra ser tão na, na brutalidade, apesar de ser Altered Beast, né? O cara, tem que ser besta. Não precisa ser uma besta completa com o... <risos> como eu tô sendo Aqui, eu... Ah, ah, mano, olha ah, ali, é pra ter que dar dois golpes eu fico rateando Já perdi um ponto de vida, por ser besta Não, volta, volta Volta, volta logo, não, não é Será que tem remake, alguma coisa assim, do da Beast? Algo do tipo? Vem, Catherine. Os cachorinhos cinza que me interessa Os cachorros lá la... Eita, o que é isso? Para de me bater, para... para de me bater, rapaz Esse ah, aqui que me interessa Querida, poder Power up aqui. Só rasgar a roupa Rasgar a roupa É sinal que Vem bolinha, vem bolinha ah, Ele precisa de mais um Tô só aqui rapaz, Graciano Barbosa, manhã do Belo na veia Ah, é, rasteirinho. Aê, rapaz, virei bestão tem hora de Pegasus Aqui não tem muitos itens, né, e coisa de... Pela vida, é só virar bestão mesmo e enfrentar o boss ah, maldito! Vai poder, vai poder Vem, vem, vem, tranquilo Agora tem que achar o pontinho Aquele pontinho que eu não, não tô mudando Ó, tem que esperar aqui, ó Que ele vai dar o um choquezinho Parabéns Vai! Ah, cara to the hood! Aí, agora essa é me atenção! Ah, me atenção na barriga do monstro é, aqui! Esse pontinho aqui, ó, pelo, pelo até onde eu achei, foi aqui, ó. Na, na linha dessa estátua aqui atrás de mim meio um ponto cego que ele joga os cabeção ae rapaz, joga os cabeção, mas não funciona comigo brilham ah rapaz, route clear, bônus não, pegou o poder de, de monstro, jogando inferno agora vou no pântano, lutar contra monstros que querem comer minha cabeça e minhoquinhas ali rapaz, trilha, trilhazinha de terror lá nos 60 e 70 <risos> Bom, Vamos lá Vamos pro pântano agora não mais poderzinho né Não dá que aquele monstro slime ali quer me matar Aí vem, só vem, só vem Power up, o corpo ainda... Que é isso rapaz? Eita não sai, sai Pula, pula, pula. Ah, vou perder o poder de sair. Ah, o poder sair foi embora. Volta o poder, volta. Volta. Nossa, ele pula alto. <risos> ele pula muito alto. Ah, esses Esses monstros minhocas aqui que é complicado. Vem, veladorzinho, vem, vem. O poderzinho do. Do. Do lobo que é bom, aquele meteorinho de pegas que ele vai. Ah, nessas horas já era pra eu estar com o poderzinho do lobo. Olha aí, rapaz. Isso aqui parece o monstro aquele do Gudex. Que a gente monta em cima. Não, não, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. Ah, morri, desgraçado. Aí. Aí, rapaz. NÃO! Eu erro os cachorros. Ai meu Deus Ah que droga Eu tenho que virar monstro Ah Ele mostrou Eu não virei monstro ainda, sai pra lá. Eu acho que eu só enfrento o bosque quando eu viro monstrão. Ó. Oh. <risos> Aí, eu virei monstrão. Será que esse dragão é meio estranho? Ah, o poder sumiu. Não, volta, volta. Aí. É, moleque. Choque do travão na veia. Agora ferrou, porque eu não... eu não entendi qual é que é a moral do, do, do olhão ali no monstro. To hole. Ah, o olho em si eu não consigo destruir. Ah! É, essa é pra... Será que eu tenho que desviar só dos olhão e atirar com o olhinho? Ah, isso é mais desviamento do que... do que atiramento. Ah, me acertou, maldito. Não, pegou na bunda do Zagão. É, tá bom. <risos> Eu não esperava nada mais do que Game Over. Mas foi bem bacaninha conhecer aqui o Altered Beast. A gente pegando na mãe essa segunda fase seria passável. Mas como a gente trabalha só com degustação aqui, né? Quando a gente joga prazerar zerar é jogo que a gente já tem mais algum conhecimento. Fica aqui a demonstração do Altered Beast, que é um dos clássicos absolutos do Mega Drive. Tanto que... Quando tem jogo, esses cartuchinhos tinha 6 em 1, 10 em 1, 21, 51, ele estava lá infiltrado no meio. Espero que vocês tenham curtido minimamente o meu desastre. Muito obrigado para quem acompanhou até, até aqui, pessoal. Não esqueça, se inscreva no canal Braseiro, se inscreva no Auditório da Web e aqui no Retrogames BR 3.0, pessoal. Já falei demais e até a próxima.